Sou Elacídia Oliveira Luiz, sou da Presidente da Cooperativa Cop trans Vida e fui desafiada pela Rede Favela Sustentável a mostrar um pouco do resíduo de dentro da minha casa. Esse aqui são todos os materiais recolhidos de dentro da minha casa, aonde a gente leva para a cooperativa. Pra chegando, chegando lá na cooperativa, a gente faz toda a trilhagem do material, colocando todos no bag. Todos os materiais são é colocados no bag. E eu gostaria de convidar você a entrar na página e acessar e adotar um cotador. Faça isso, apoie um catador. Rede Favela Sustentável, com Cat. E eu gostaria de convidar você, Clarice, a desafiar nessa batalha comigo. Vamos fazer uma doação para um dos nossos catadores.